Opa! Primeiramente, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui, Bjorn Bruto. E não esquece de dar, de já deixar o seu like aí e já deixar o seu gostei, beleza? Galera, queria deixar uma coisa aqui bem rápida e clara para vocês. A gente tava com pouquíssimos tapetes, pouquíssimos mesmo. Então, a gente estava bem, bem difícil é acertar ali. E... Os alvos, porque tem que ter tapete para você tapetar no 12, pro inimigo Nem ver que tá chegando Então vocês tá ligado, né? Eu já postei vídeos aqui De alguns barão onde a gente Se deu bem, só que Esse não é o vídeo de hoje, esse aqui É mais aonde que a gente batia E não conseguia tirar E a gente também levou umas porradas Mas faz parte, galera, da... não é só Vencer, vencer mas no fim nós saímos vitoriosos. Vocês verão o porquê. E no finalzinho, galera. No finalzinho, não. A partir. Passou uma hora mais ou menos de barão. Se eu não me engano. Se eu não me engano, galera. Eu não tenho. No, eu não tenho 100% de certeza, desculpa. Mas o Nash perdeu o líder. Eu não sei a, a hora exata que ele perdeu. Mas ele perdeu. E aí. Meio que a gente deu aquela desanimada E aí a gente viu o Neste Batalhando aí na galera, galera Sem líder, tava solando, Tava perdendo poder, abaixando o poder E a gente foi lá galera aí, Pra ajudar ele E a gente conseguiu aí Finalmente aí é, No final aí é, Ajudar aí o Neste Nessa caminhada aí, beleza? Então fiquem com o vídeo e não esquece De compartilhar, beleza? Tamo junto clã Pump it louder! Breaking on down for the beat, boys and b-boys waiting to do they thing. Uh, loud, oh, come on, don't stop and keep it going. Do it, let's get it on, moving I know that man, ay, yes, I know that man, yes, I know that man, ay, yes, I know that man, I am that man, I'll be the man on the block, <laughs> Two nights, got a couple more songs, I ain't. shit, VIP, I'm posted, up. so please get off my deck. Yes, I know that man, yes, I know that man, Hey. yes, I know that man, yes, I know that man, Hey. yes, I know that man, yes, I know that man, Hey. yes, I know that man, I am that man. I'm the man with the bitches. <laughs> Lil' boy, here with you Whoa, roll that fast wishes. Yeah, puff that like glue I beat a man with a G on my wrist I never really had a pride with you being a bitch Until you show up to my crib with my ex-girl Well, she's not on my list So please get her out I said that hoe's not allowed The only way she'll come back here Is if my dick's in her mouth I said it, I don't need to brag I'll earn my fame I don't need help, I I know that man Yes, I know that man Yes, I know hey. that motherfucker Yes, I know that man Yes, I know that <laughs> It's man It's me, baby hey. Yes, I know that Lately, man They been yes, telling me I'm the man. shit hey. Honestly, I'm starting to believe yes, it Yes, I know that man M. Chupa, Chupa Cua, Neshi. Neshi. Porra, velho. É <risos> <risos> <risos> viu? Eu falei que o buro meu, Meu ele, Deus do céu! Manda pro cu aí que ele é fraco, fraco e sem talento. <risos> <risos> Manda aí pra ele que sem bote, com bote o cara não ganhou ainda. Olha o tanto Vai. de carinha! Que massa! Aê, porra, deixa parar, o cara! Aê. Boa time, isso aí. Boa! Gente, Boa. puta que pariu! E eu achando que ele ia ficar seguindo, hein? É. É, agora todo mundo pra base, Não, bora? Aqui é a Todo mundo pra base? Vamos para pra base? Chama o Nesh! Ah, tem que chamar base. Ele, né? Chama o Nesh pra base, Zaza. Fala pra ele ir lá. Ué gente, por que, que eu Já não tem nego da NPS, já tem um nego da NPS ali. Mas só tem um. Vocês tiveram que sair do jogo, e entrar de novo? Não. Eu? O diplomático da. da Cu aí fazendo um favor. O que, que ele falou? O diplomático dos caras aí. Todos os aliados, olha que lindo! Tira a foto, tira a foto, manda no Face. Manda no. no global. Já mandei. Calma aí caralho. Ah, não tá querendo ir no emoji não. Ah, agora vai. Aqui. Qual que é a sigla? Seu, Seu ponto. no ponto. Seu ponto. Um ponto. Ele não dormiu, gente. gente, eu achei que ele ia ficar no segundo, hein? Ficou no primeiro, hein? Caralho! Bicho, foi bravo, hein, mano? Foi bravo, <risos> sem líder, Fê, sem depois, líder, Fê. Foi o foi, foi primeira... que, que, que, que ele ficou, que ajudou ele. Qual a diferença muito? de tempo, vocês olharam? É, o Nesh ficou 57, e o outro 48.